O meu nome é Marisa Matias fui deputada eleita pelo Bloco de Esquerda e, nos últimos cinco anos, integrei o grupo da Esquerda Unitária a Esquerda Verde Nórdica, dediquei-me a questões relacionadas com a investigação, com a saúde pública, o ambiente, questões económicas e financeiras, enfim, questões que fazem parte das nossas vidas cotidianas e procurei fazê-lo da melhor maneira que sabia e podia, e especificamente nestas questões também que estiveram na sua alçada da Comissão de Indústria, Investigação e Energia, onde exerci ao longo dos últimos cinco anos, papel de coordenadora em nome do meu grupo parlamentar. Eu defendo os direitos digitais, porque eu penso que eles são cada vez mais direitos humanos. Numa era digital, e nós pensarmos, por exemplo, no caso da internet, pensamos que ela não foi criada por uma empresa privada e por alguma razão foi, é porque é para ser um direito de todos e de acesso igual a todos. É por isso que há vários princípios nesta carta que eu defendo, tenho defendido ao longo dos últimos cinco anos, fiz o trabalho de coordenação do Grupo da Esquerda Unitária na comissão que rege precisamente estas questões relacionadas com os direitos digitais, com a internet e procurarei continuar a fazê-lo, muito obviamente, porque discutimos questões tão fundamentais como a naturalidade da internet, o acesso de toda a gente de forma igual, sem que haja limitações impostas por privatizações, que não fazem nenhum sentido neste domínio. Mas há coisas muito importantes que estão nesta carta, como eu estava a dizer, e há alguns princípios, nomeadamente o segundo, o terceiro, o quinto e o décimo. São quatro princípios desta carta que são fundamentais, que têm a ver com igual acesso, como acabei de referir, a toda a gente, independentemente do sítio onde vive, da idade que tem, dos rendimentos socioeconómicos que tenha, e das condições socioeconómicas que tenha, para dizer melhor, e também as questões que têm a ver com a privacidade. É fundamental que Toda a gente possa uh, fazer, dizer, escrever, postar o que bem entender sem que isso esteja a ser controlado e é por isso que o outro princípio também é muito importante, o da vigilância. Não podemos permitir que haja vigilância que não seja regulada e que está a existir e continua a existir, é um dos fantasmas, aliás, dos últimos anos que vemos como ah, agências que acham que se podem intermeter na nossa vida através do controle daquilo que são as nossas comunicações eletrónicas e digitais e depois, finalmente, o, a questão do software livre é fundamental, está-se a fazer algum caminho nessa matéria, eu espero que se faça ainda mais, porque a internet quando nasce é para todos, os direitos digitais também.